É ah, Resident, ah, Resident Evil, Acho que eu, eu, pelo fato de sempre ter gostado de, de filmes e séries de zumbi, Resident Evil pra você mim... Você gosta? Mano. Isso, é louca, Deu match. Eu... Caraca, deu, match deu match agora, hein, cara. Você curte, você curte também? O primeiro Isso, filme mãe. que eu aluguei, que minha mãe me deu a carteirinha da locadora, foi A Madrugada dos Mortos, cara. Ah, eu já, <risos> eu já assisti um antes que... Lá da da década de 90, que é A Noite dos Mortos-Vivos. A Noite Nossa, dos Mortos-Vivos. Cérebro! cérebro. Esse, esse foi um remake do filme de 60. É isso mesmo. De 60. Aqui 60. 60, tá também assim. é muito bom, viu, cara? Não é ruim não, viu? Eu já, já não gostei. Ah. ah pra época, tava bom, bom cara. Né? Ah, pra época, tava bom, Pra, pra época, a Dorothy entrando lá na... Na tijolinho <risos> lá e ficando tudo colorido, nossa, foi um boom. Normal, pra época sempre vai ter o um boom, né? The né? Walking Dead. Costa é a melhor série do mundo, cara, pra mim. Também acho, cara. Melhor nossa nossa senhora, apesar do se... pessoal, tá criticando... pessoal tá criticando muito as últimas temporadas, meu, eu vou assistir até o final. Eu vou querer ver o, o que The, eu, vou... The, vou... The, The, The Walking Dead, que é, o... que é a outra ah, eu série. Em todas as cara, eu sou viciado naquela série. A World, eu, eu acho ela até melhor, sabia? Fear the Walking Dead. Não, eu já prefiro the Walking adaptar... Dead é o spin-off, ah. né? É, spin-off, isso. Vocês oh, é spin é spin é. que gostam de Zumbi, que vocês acharam desse filme novo que saiu aí, que é o. O cara que fez o Drax lá do. do Avengers? Ai, cara, não. Você achou, é Adriano? Aquilão, Adriano? Aquilo ah, é piada, tá, tá, né? Tá, tá. É o da Netflix lá, o de. Do... De Las Vegas. Ah, não é um que filme fez. de zumbi, é um filme de ação, mas eu até achei, como um filme de ação, eu achei até que interessante, mas não, não é um filme assisti. zumbi. Eu assisti. É, eu, eu assisti esse filme, achei médio. Mas assim, não se você assim, pensa é como um é filme de ação, é até que é legal, eu achei legal, não vou contar, dar spoilers, mas o plot twist que dá é legal e tal, mas não, meu, é um filme de zumbi. Army of Dead. Army of the Dead. Army of Dead. Você achou ah, legal, assim, ó, Uma eu coisa que eu filme, acho legal nesse filme é, é, assistir. é assistir. Eu acho assim, a parte de efeitos especiais é bem feita. Assim. É que, cara, é, é, o meu estilo, eu gosto de, de filme de zumbi, eu, eu sou mais o, o zumbi tradicional. É a legião, né? Não, aquele zumbi que anda devagarzinho, titolando, é, faz é... só um barulhinho. E os zumbis e agora... matam porque tem um monte, né? É uma pancada ah, de zumbi é dessa isso. forma. Agora, esses zumbis que do, desses, de, de muitas séries de filmes aí, que o cara sai correndo. Sai é correndo, tem coach, velho. É, eu também é cheio do Tipo, Guerra Mundial Z, né? Que os bichos são é, mó é velocíssimos. É porque né? qual que é o ponto? É que a gente assume que é zumbi. Mas guerra mundial Z, eles não são zumbis, aquele do Eu Sou a Lenda. Aquilo não é zumbi não é zumbi aquelas coisas tanto é, que não, ele, não é, zumbi não tá, é. tem que estar tá morto, é. morto vivo o, o do Eu Sou a Lenda, por exemplo não é morto vivo, eles conseguem depois achar a cura e, re, e, e voltar então assim, é. o, o desse aí do Arm é considerado zumbi só que igual eu falei, aquilo não me parece um filme de zumbi, não minto nem parece que aquilo é zumbi de verdade né? é, é bem porque estranho é uma... os caras fazem um no, teste não mostra, lá no, no, mostra, no só militar, né isso. É, só parece os caras militar. no militar com um, um, uma gaiola e sai o bichão, mas não explica é. se é uma experiência, o que, que é então pra mim aquilo, como um filme de zumbi, eu também não curti como um filme eu... de ação, tem umas coisinhas é. que você dá, dá uma risada é engraçado, mas como um filme de zumbi eu também não, não gostei mas não. eu solto que nem o Léo, eu gosto de cara The Walking Dead, quando eu assisti o primeiro capítulo cara, <risos> Jesus <risos> Cristo Walking cara. Dead é legal eu, falei, que... eu li os quadrinhos, cara eu, eu gostei tanto que eu fui nos quadrinhos, cara, e eu devorei. E, inclusive, os quadrinhos é... Quem acha The Walking Dead violento, quando lê os quadrinhos, cai de costa, cara. Já Nossa vou falar isso também. Os quadrinhos... O, é... Rick, o Rick, nos quadrinhos, não tem uma mão, né, cara? É. É... O negócio lá é punk, É ah, um negócio que fala que nos quadrinhos, que quando tem a treta lá que a Michonne mata o governador, é. fala que, na verdade, ela arregasta, ela corta as pernas, corta os Sim, braços, cara. deixa ele tipo... Lá, sem é, perna, violento. sem braço. Não, não tem como passar essa cena na TV, mano. Não tem, né? É, não mataram, dá, né, cara? Não dá. essa Não dá. O problema do. Mataram o Glenn lá na, na, na paulada, né? O problema o cara, do. Tá. Aquela Dad, cena. Mas aquela essa cena. Do governador não dá para passar. Aquela cena deixou os fãs bem louco, né, cara? É louco demais, deixa O problema do Walking Dead, na minha opinião, só. Que pelo menos o da TV, né? Talvez o quadrinho não, mas o da TV, eu acho que às vezes ficava muito. Tá bom pra caralho aí. Nha. Aí tá bom pra caralho, né? A série é dava tira. umas, umas amornadas. O hora que você nem lembrava que tinha mais zumbi. Focava muito no, ah, no apocalipse, as, na rixa das pessoas. Aí, tinha hora que mas... tava muito bom. Tudo bem que isso é, até faz sentido, porque é pra mostrar como as pessoas se lidam no é, apocalipse. É o principal foco do, do, do, do Isso, O Walking Dead né? é esse. Só que assim, ação umas temporadas, cara, que ficava uma merda. aí quando eu lembro, quando tava bom, aí o governador ficou bom pra caralho. Aí começou a ficar uma bosta. Aí, mano, chegou o Negan. Nossa, voltou a ficar bom pra caralho. Então, o Walking Dead, ele é legal. Só que teve umas temporadas, uma parte das temporadas aí, que, mano, dava umas... umas dava um, deixava o meu humor, o negócio ficava assim, puta. É o dia é que o Negan ele deu um restart na série, Ele né? deu. O Negan, ele deu um restart é, então na eu série. Então, tava ficando né? chato a série. É. Aí entrou o Negan, você assim, caralho, quem é esse cara, velho? Que porra é essa? Aí, você... Aí voltou a ficar legal. Eu lembro que cara, eu... ele é um não dos poucos assistir. vilões que eu gosto, cara. Você eu não sei foi... porquê, Você tem aquela dele, empatia pelo vilão. Eu não sei porquê. Eu ver gosto um... dele, cara. Você quer eu ver uma acho... série boa? Primeiro que eu acho aquele ator foda, cara. Ele, ele é interpreta, foda. ele... Nossa, cara, ele, ele interpretou o Nigan de uma forma, assim, que você acredita que ele é aquilo, né, cara? É... é... Eu acho ele fantástico, cara. Nossa Senhora. E ele, ele é, fora do personagem, não tem nada a ver, cara. Teve, não sei se você tiver a oportunidade de já ver vídeo ali dando entrevista. Ele é, é o pai do Sam do Winchester, lá do Sam, do, Céu, é, do Winchester. Que ele é, é totalmente diferente o papel. Nossa, é ele é o viu, cara lá cara. também do Watchmen. Ele é o comediante do Watchmen. Batman, isso, é ele, é verdade. Nossa, eu não lembrava disso. É. é verdade, ele o, é o do ódio. O Adriano, né? nessa mesma pegada, eu adoro filme e série que você é, sente uma empatia pelo vilão. É da hora ter uma série que eu assisto com a minha esposa, que é o The Man of The High Castle. A história, eu a base dela é uma, uma. como se fosse um mundo alternativo onde os nazistas ganharam a guerra. Eu sei qual que é. Mas e é aí, dia. um dos caras que é. Um dos principais da série. Ele é um dos comandantes nazistas. É o É um cara lá. Você começa a gostar dele. Ele, ele é nazista, ele é filha da puta. Só que foca tanto nele também, como ele com a família. Ele na série, que você começa a falar, mano, eu sei que ele é do mal, mas... Caramba, mano. Se ele morreu, para de assistir a série. Então eu acho muito louco isso, igual... Você pega... Vocês tem isso? Vocês eu dois tem isso? Nunca passou por isso? Sim, sim, mano. O, o Negan, né, quando ele matou o Glenn e o Abraham lá na é. série, eu queria que ele morresse na série, mano. Mas é. foi passando o tempo, foi passando o tempo. O cara criando, é foda. Assim, foi criando mas... assim, um sentimento melhor pelo cara, né, mano? Léo, você não entende que o Glenn tinha que morrer, que o personagem dele já tava pra série e não servia mais, ou não? Não, não, eu achava que ele é um cara que deveria durar um pouco mais no série, né? Ele tem uma emprego é. e o Abraham, Os dois, acho que os dois, nem os, nenhum dos dois deveriam morrer. Eles é. fazem falta demais na, no, junto no grupo deles lá, né? Ah, é, quem salva o Rick é o. Ah, sim, salva... o que é isso? Quem salva o Rick é o, o Glenn. Isso. Só que não, não, quando o Glenn morreu, o Rick não teve a oportunidade de salvá-lo, né? É, é caralho, é... Aquele episódio. E não foi para empatar pra você voltar. Então, é, foi pra você voltar a ver. Porque eu também eu tava uma merda, o Walking Dead. Eu tava assistindo, tipo, nossa, é é tá pra né? caralho. Aí quando aconteceu esse episódio, eu falei, não. Não, não, Tem posso, não, não pode. Tem que contar que deu um hype, né? A série voltou. Um hype eu não voltei a assistir nervou, na hora. Falei, não, vou voltar a assistir, mano. Como assim? Que não, é, é mentira. mentira. O foram bombardeados, cara. Os fãs ficaram assim, cara. Está eles adoram, assim, cara. né? Que eles adoram é. É. Tá na mídia. Tem aquele outro filme que eu esqueci o nome, que é de zumbi que eu adoro. Que eles é, é o mais novo. Que eles ficam presos ah, é no preso shopping. Lembra? É o dos mortos. O dos mortos. dos mortos. Mas é o mais remake, é né? É o remake porque o que eu o que eu peguei é o antigo, né? Que o que eu tava que eu falei esse também eu acho muito bom eu ainda acho que ele tem uma pegada clássica ainda né eu acho que é legal é? esse vídeo que eles ficam presos no shopping não sei se você assistiu eu acho que muito legal não. uma mulher tem uma mulher grávida no início não é isso uma acho mulher que, grávida, é, que, na, que, que até vem. nasce na, nasce o zumbizinho até lá O zumbi? Tá é. uma até é. mas não. esse é o remake né esse é o remake não é é o que é mais novo, novo, né? Não sei se é remake ou se é mais... É de 2006, é isso? Mas por aí, é por aí, eu acho é. que é por aí. 2006, Então, é isso mesmo, é isso mesmo. E aí, ah, no o final... Os zumbis slides ainda correm, né? Uma coisa que eu não gosto muito é o zumbi correndo 100 metros rasos, né? É, eles correm é, porque um Porque no pouco final bem. eles pegam um barco, eles acham que eles estão Exatamente. salvos, eles caem numa ilha, tá tudo fodido a ilha, todo mundo morre. Um negócio assim, não é? Cara, eu gosto da trilha sonora que é o Johnny Cash, né, cara? Muito bom a trilha sonora desse filme aí. No final, começa... É, acho que é no começo que toca Johnny Cash lá, que eu não lembro qual que é a música dele, mas é muito bom, cara. Nossa, o filme é arregaço, cara. Nossa, eu gosto demais. Você gosta, André, de filme de zumbi ou Não? Não? não? Olha, André, ah, bochinha. Não comentou nada até agora, não tem... É, bochinha. Na verdade, eu tô, tô viajando aqui, o que você tá falando. Nós tínhamos The Walking Dead, nós tínhamos esse filme de O que, que você assistiu? Não, tá nada, nada. nada.